Um evento estranho foi registrado na madrugada do dia 8 de março, às 4h46, no céu das cidades como Chapecó e Alzinho, Ipiranga e Monte Castelo no oeste do Planalto Norte de Santa Catarina. Em poucas horas, o vídeo gravado por moradores foram compartilhados centenas de vezes e surpreenderam internautas devido à sua semelhança com uma bola de fogo ou com uma frota de nave alienígena entrando em nossa atmosfera. Em Chapecó, qual um trabalhador gravou o um momento exato em que o fenômeno aconteceu? Não sei se é o fim do mundo ou se é um meteoro, só sei que é assustador, disse ele. Depois de uma missa, o Papa desapareceu um segundo antes da câmera de ligar, e publicações na web levantam a hipótese dele ser um holograma ou até mesmo um anticristo com grandes poderes. <tos> será mesmo o vídeo surgiu nas redes sociais na segunda semana de abril de 2020 e mostra o final do Regina coelho conduzido pelo Papa Francisco na biblioteca do Palácio apostólico no vídeo a seguir, um investigador recebeu o chamado de moradores locais na Indonésia para investigar uma loja desativada, de onde eles têm ouvido vozes ronjados e têm visto aparições de uma pessoa que passou a ser chamada de mulambo. De acordo com o explorador, o local está abandonado há quase 10 anos. Bom, parece que realmente há um ser obscuro lá dentro. Pela quantidade de pelos e cabelos, essa pessoa nunca passou a navalha desde que nasceu. Imagens registradas dentro de uma loja de conveniência. Na ocasião, podemos notar um objeto caindo repetidas vezes. Em outro ambiente da mesma loja vemos algo inquietante. Repare a sombra de várias pessoas passando em frente à porta. Mas cadê as pessoas? Em seguida, o gato assustado ainda se aproxima da porta. O vídeo a seguir inicialmente não parece, mas é um dos mais perturbadores que verás neste canal. Um zelador estava sozinho cuidando de uma escola durante a madrugada quando eventos suspeitos começaram a se suceder no local. A porta de uma sala se fechou sozinha, mas como, se não há ninguém lá dentro? Mas o pior vem a seguir, prepare o coração. não como... Eu... Eu... Eu... walang tao dyan guys ha tapos yung yung electric fan sa itaas yun lang uh, parang may kakaiba talagang dito guys Yan, yun yun okay, so. guys ito yun O que teria poder para mover todas as cadeiras de uma única vez? Seria essa uma terrível manifestação de um poltergeist? de a que uma mãe decidiu tirar uma foto com sua filha. Tinha tudo para ser um momento normal, se não fosse pela manifestação de um intruso hórrido no fundo da fotografia. Ali vemos a imagem de um velho careca com olhos brilhantes e com um sorriso estranho. A mãe garantiu que na casa só havia ela, sua filha e seu marido e não era careca. Após bater a foto, basculhou a casa inteira em busca do intruso, mas nada foi encontrado. Até hoje essa imagem lhe causa pesadelos. Uma cobra de aproximadamente 60 centímetros com pelo verde cobrindo todo o corpo foi encontrada na última semana dentro de um copo d'água. Ao ver o réptil, um morador de Shark Nauco, na Tailândia, acionou as autoridades para resgatar e identificar o animal, de acordo com o divulgado nas redes sociais do serpente iPhones. Portal de divulgação científica sobre serpentes, o animal foi identificado como uma cobra d'água de cara inchada e parece ser peluda por estar coberta de muro. O isso? Imagens registradas por câmeras de segurança de uma residência mostram uma criatura luminosa pairando próximo à câmera. Muitos dizem ser um inseto, talvez uma borboleta, mas desde quando borboletas têm pernas? Eu sei que você está relutando para acreditar que seja uma fada ou algo do tipo, mas parece que não há outra opção. No de seguir, uma pessoa acordou de madrugada com a seguinte visão. um animal morrendo na porta de seu quarto. O mais incrível foi a coragem da pessoa em se aproximar do animal para fechar a porta.